O primeiro ponto que eu acho é, é ter consciência que isso é um problema, né? É. Parece é. meio óbvio isso, mas a maioria não tem consciência. Então, na verdade, hoje nós vivemos um grande problema de foco. Uma coisa que eu reparo muito, Celso, sim, bicho, é muito difícil isso não acontecer. Se você para pra conversar com alguém, por exemplo, eu e você, você senta numa mesa, cara. É muito raro a pessoa conseguir ter atenção em você cinco minutos sem pegar no celular. Passei muito tempo sem ter consciência... Isso era um problema. Só que aí, assim, na minha prática, algumas coisas ajudaram muito. Por exemplo, dentro dessa consciência aí, eu vi aleatoriamente num vídeo na internet e eu peguei aquela sacada e depois eu fui atrás de mais Conceito. Talvez você tenha aí na sua rotina aquela famosa to do list, né? Você tem aquela coisa de escrever o que você vai fazer durante o dia. E aí a sacada foi mais importante do que saber o que você vai fazer no seu dia, você determinar o que você não vai fazer em prol do que você quer fazer. São escolhas. Você não vai conseguir ter foco se você não limitar o que é que você vai fazer e principalmente o que você vai deixar de fazer, porque tempo a gente não cria, o tempo ele é fixo. tá Você você tem, eu, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia e não são 24 horas úteis, obviamente, porque a gente dorme, a gente toma banho, banheira, etc. Come, tempo que a gente tem efetivo é muito menor. Então saber o que você não vai fazer para você ter tempo e determinar isso é foi uma das grandes sacadas que me ajudaram demais.